mais marcante deles para mim hoje me parece ser a mudança em carnes. Já há algum tempo, as carnes à base de proteína vegetal. A novidade é que parece que foi é, criada recentemente, eu digo porque eu não provei ainda, é, mas esse ano começou a aparecer uma empresa nova aqui no Canadá e nos Estados Unidos vem vendendo carne, que tem aquela coisa que você, quando você dá aquela mordidinha, sai aquele vermelhinho que parece aquele sangue que parece que o sabor é muito bom, enfim, aparentemente a tecnologia avançou a ponto de você ter uma sensação real de comer carne, ainda que seja de origem vegetal.